Desculpa pela qualidade do vídeo, realmente preciso melhorar nisso. Bom ganhador possui esse ID de jogador, parabéns Alex Silva Barros. Entraremos em contato com você pelas redes sociais que você forneceu no e-mail. E vocês que participaram e não tiveram bom êxito no sorteio, quando alcançarmos 10 mil inscritos, iremos fazer um sorteio do passe da temporada 21 de Bomber Friends Oficial, com o tema Antigo Egito. Até a próxima.